Imagine viver num mundo onde os robôs andam nas ruas armados e te monitorando, parece distopia, só que não, estamos caminhando exatamente para isso. Cão-robô com metralhadora de um futuro distópico. Enquanto a Boston Dynamics mostra os movimentos de dança de seu cão-robô, outros transformam dispositivos de aparência semelhante em máquinas de agressão distópicas. A mais recente edição ao fluxo de conteúdo do cão-robô parece algo saído de um filme de ficção científica. Recentemente surgiram relatos de que o exército dos Estados Unidos concordou em enviar um de seus cães-robôs para a Ucrânia, onde realizará operações de desminagem em torno da capital Kiev. Uma empresa especializada em plataformas robóticas desenvolveu nos Estados Unidos uma versão de seu cão-robô equipado com uma arma. Os temores de que cães robôs sejam usados contra seres humanos são manifestos há vários anos. O cão robô Dog é a resposta a duas grandes paixões dos chineses, animais de estimação e tecnologia. Equipado com detectores, funciona graças à inteligência artificial que permite ouvir e ver o seu entorno. Com velocidade máxima de 15 km por hora, o Alphadog afirma ser o mais rápido do mercado e suas quatro patas metálicas lhe conferem maior estabilidade do que um cachorro, explicam seus projetistas. Enquanto o Pequim investe de maneira intensa em novas tecnologias, principalmente em inteligência artificial, os robôs já estão presentes no dia a dia dos chineses, como entregadores de pacotes, garçons em restaurantes ou mesmo responsáveis por testes de detecção de enfermidades.